Você você muito ligado no canal em todo o Brasil, aqui na voz de coelho.blogspot.com.br No próximo dia 31 de dezembro vamos ter mais uma edição da São Silvestre Uma das provas mais importantes do calendário e que fecha o ano esportivo nesse próximo dia 31 agora de dezembro A prova que tem 15 quilômetros, já teve mudanças como a gente viu aí no vídeo anterior, se você não viu... Recomendo vocês acompanharem lá no canal, uh, que teve mudança de percurso, antes era uh, 10 quilômetros, depois foi 12 até chegar aos 15 quilômetros e é um que tem muita história, que tem muita, uh, principalmente, né, o, o, o vencedores históricos, né, como José, José João da Silva, o próprio um, Rolando Vera, Poltergaard, que são os maiores vencedores, e que esse ano nós temos aí, teoricamente, uma briga dos quinianos muito forte em relação à a, a briga pelo título, né? principalmente pelo aquilo que apresentaram-se na, na temporada de 2019, né? principalmente para, um, tanto como resultado, né, como a, a, a, a competição que, que, que ela foi disputada, né, e, e, e não é diferente em relação agora para essa atual edição que vem por aí, né. E a expectativa é muito grande, porque a gente não... a prova vai ser disputada de manhã, né, as mulheres na elite lá, às, às 7h40 da manhã... Em, por horário de Brasília E os homens vão largar Às oito e cinco da manhã Per horário de Brasília ah, ah, Como não temos horário de verão pela primeira vez vai ser largado nesse horário Das 8 horas da manhã Bom, a, a previsão pode ser que ela termine aí ah, Por volta de nove Nove e pouco Quase dez da manhã aí no horário de Brasília, né? Bom, é o seguinte, uh, vamos falar de alguns destaques aqui, uh, pelo aquilo que eu consegui saber de confirmações que já temos para a prova dessa, desse ano de 2019, né? A edição de número 96 dessa São Silvestre aí, vamos chegar perto do, da edição centenária, né? Espetacular aí, né? Uh, nós vamos ter no feminino, Bride Koskei, do Quênia. Ela que tem a recordista mundial, ela que é a recordista mundial da maratona. Maratona que são 42 quilômetros, né? Uh, também nós vamos ter no, no feminino, as quenianas, também quenianas. Pauline Camulhu, que foi bronze no mundial da maratona neste ano. E também atual vice-campeã da São Silvestre, a Xelalangá, foi campeã do Okpeg, 10km na Nigéria, no, em Xangai, nos 10km na China e no Porte Gentil 10km no Gabão, além dos 10km na França. É um negócio... De... Realmente impressionante o que ela consegue é, fazer. Bom, em relação aos homens, nós vamos ter aí no masculino Paul num Nungangata, uh, que ano que venceu a maratona de Paris. Além dele, nós vamos ter o ugandense, o Jacob Kim, Kim Plimo, uh, de Uganda, ele que foi campeão júnior de Cross Country em 2017 e foi vencedor da maratona de 10 km em Manchester, lá na Inglaterra. Teremos também o queniano Tissus Kitu, ele que foi bicampeão em Romalu no Havaí em 18 e também em 19. Ele também foi vencedor da maratona de Milão e da meia maratona de Lisboa, ambas este ano. Uh, também nós vamos ter o etíope Nicarola teresa campeão da, de Abu Dhabi com recorde do percurso, da Maratona de Abu Dhabi com recorde do percurso. Dawit Amatsu, atleta da Etiópia, que hoje representa o Bahrein. Ele, ele é naturalizado baramita. Ele foi campeão da São Silvestre. Em 2014 e também em 2017. Também nós vamos ter o caniano. Bedit Kipuek Chouryot. Sim, a família Chouryot está de volta. Uh, agora aí com mais uma geração aí. Uh, já teve o Robert Chouryot. E agora o Bedit Kipuek Chouryot. Garoto aí que foi bronze. Na Maratona de Valência. Dos 10 km. Deste ano. Nós teremos 35 mil atletas para a edição desse ano da São Silvestre, ou, ou seja, a maior aí em questão de público. né E também uh, um fato que eu acho que é mais interessante, né? É, vão ser mais de 18 países né, que vão estar disputando a prova. Além, né, do, do, do pessoal no Brasil, né, de 27 estados, 26 estados, mais o Distrito Federal, né, e, e também ah, vai ser uma prova que vai passar para mais de 180 países no mundo, né. A TV Globo e a TV Gazeta, vão, de São Paulo, vão transmitir a prova. A, a prova terá o percurso de 15 quilômetros. Ela que tem um, um, um capítulo interessante na história da, da... Da... Da... Da São Silvestre, né? Principalmente desde sempre, né? E, e tem sido assim nos últimos anos como, como, como detalhe, né? Bom, vamos lá então falar para vocês também aqui o percurso que nós vamos ter na prova deste ano, nesta São Silvestre, né? Ela vai começar na Avenida Paulista, depois ela vai passar pela Avenida Pacaembu onde tem o Museu de Futebol, depois ela vai até a região na Barra Funda. Onde vai passar pelo Memorial da América Latina. Depois, eles vão passar isso na parte de descida. Depois, eles vão começar a pegar a zumbida pelo viaduto da majoria Natalael. Né? Ah, e aí, depois, eles vão ah, pegar aí o mercado municipal. E, e aí, vão pegar depois a briga, o viaduto do chá. E a Brigadeira Luiz Antônio Os mais de 2 quilômetros de subida né? Então vamos aqui passar basicamente Todo o percurso ah, Dessa prova dos 15 quilômetros Vai passar ali pela Avenida Doutor Arnaldo Depois vai passar pela Rua Major Natanael, Depois vai pela Rua ah, Paulo Passauacqua depois vai para a Avenida Pacaembu. Aí depois vai para o viaduto uh, Olímpio Silveira. Aí vai para a Avenida Doutor Abraão Ribeiro. Depois a Norma Jan, Avenida Norma Janote, que fica perto, inclusive do Borubi. Depois a Avenida Rude. Aí o viaduto Orlando Mugel. Ou seja, ali naquela parte um pouco já na subida. A Avenida Ipiranga. A Avenida São João. Já pegando também a parte de subida. mesa Barão de Limeira. A Avenida Duque de Caxias. Que é um, já no um trecho ali. Perto do... Da, da, da parte do Museu do, da América... Lá, no Memorial da, do Museu da... Munici, do da Refeitura Municipal de São Paulo. Né, do mercado também municipal. Uh, ali depois vamos, vamos ter a Rua Rico Freitas. A Rua... General Gardim. Aí depois vamos ter a Rua Bento Freitas. Aí depois eles vão passar pelo Lago do Araújo. Depois a Avenida Vieira de Carvalho. Aí vão para a Praça da República. Avenida, depois vão passar de novo pela Avenida Ipiranga. Depois vão voltar à Avenida São João. Para fazer o contorno. Uh, aí depois vão para a Rua... Conselheiro Cispre Biliano, depois vão para Praça Ramos de Azevedo, aí vão para o Viaduto 9 de julho, que é ali que passa ali pela. Pela, pela parte do, do, do mercado municipal, o Vale do Angamaiú, o, o Viaduto Jacareí, a rua Santo Amaro, depois vão para a rua Maria Paula. E aí, depois, a subida, a temida subida da Brigadeiro Luiz Antônio. Dois quilômetros de subida, que não é fácil para ninguém. E a chegada vai ser na Avenida Paulista, número 900. Certo, garotinho? Esse, então, vai ser a o percurso da São Silvestre para esse ano de 2017 e 19 e seja uma excelente prova que nós tenhamos aí uma briga pelo título muito forte e quem sabe aí o recorde do Poltergar de 43 e 12 no masculino possa feito em 95 possa ser finalmente quebrado e também o recorde do feminino da Pricha Chaptu no feminino que é de 48 e 48 Uh, também possa ser aí quebrado aí uh, nessa prova da São Silvestre, tá certo? Lembrando, em transmissão na, na TV Gazeta, a partir das 7 horas da manhã, com tudo o que acontece no entorno, a prova também toda ela íntegra, além da premiação, a, e a Globo vai durante o, o Bom Dia Brasil, com a largada da prova fem, a, feminina. Depois, às 8 horas da manhã, eles vão entrar direto com a prova masculina. Dentro já da prova feminina. E que vai ter o seu andamento aí na, na prova. Certo? Deixa aqui nos comentários os seus palpites para esta grande prova. Que vai fechar o evento esportivo do ano de 2019. A Corrida Internacional de São Silvestre. Um abraço para vocês e para encerrar eu vou botar uma imagem aí muito ilegal da vinheta da São Silvestre de 94. Para vocês, vocês que são mais jovens aí verem como era aquela época, né? como era feito, né? as vinhetas da São Silvestre daquele ano. Um abraço para vocês aí, valeu!